a torre de vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da serração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa. Majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, ao transeunte das vias do invisível que lhe desconhecesse a finalidade. Acompanhados dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos. Comoção penosa, precipitou vibrações de angústias em nosso ser acovardado pelas recordações dos dissabores suportados, pois dir-se-ia que aquele ambiente pesado e sombrio falava nossa alma dos dramas vividos nas penumbras do vale sinistro. A torre era, como sabemos, dependência do departamento de vigilância, e, conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento em coesão perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênere, porque situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, Sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas. A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico, português, também havia muito iniciado dos templos de ciências da Índia. Sob sua orientação serviam vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho do Crucificado, quando na Terra, investidos da alta dignidade de pastores de almas, e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. As funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria, e apresentados por nossos bons amigos canalejas, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos que iniciavam instrução. Bondosamente acolhido, fomos saudados em nome do mestre dos mestres e da guardiã da região, tendo ainda o diretor apresentado bons votos pelo nosso restabelecimento completo. E consequente progresso. Encantados, notamos não existir superficialidade ou afetação social nas maneiras daqueles que nos falavam. Ao contrário, a simplicidade, as formosas expressões de vera solidariedade irradiavam indefiníveis atrativos, cativando-nos gratamente. Consertado o programa da visita entre nossos guias e o diretor, Padre Anselmo de Santa Maria, não se perdeu tempo em conversações ociosas, e iniciava imediatamente o digno dirigente importantes explicações, enquanto caminhávamos demandando os pavimentos superiores. Não nos furtaremos ao grato dever de concluir este capítulo com os informes colhidos durante a curiosa visita. Principiarei por esclarecer meus queridos amigos, ia dizendo o Padre Anselmo enquanto subíamos que a Torre de Vigia, no momento, acumula afazeres, dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto definitivamente estabelecido. A carência de trabalhadores especializados e todos os nossos departamentos se encontram sobrecarregados, desdobrando-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos, como vereis, Diferentes mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Havíamos, porém, alcançado o pavimento mais alto, pois nossa inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do andar superior para os que lhe ficassem abaixo. Um salão circular, vastíssimo, Imerso em penumbra, como se as quintessências de que era construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem, surgiu à nossa frente, rodeado de cômodos bancos estofados. Portas largas e envidraçadas estendiam-se em toda a circunferência, deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. A convite do amável Cicerone, aproximávamos-nos das portas e examinávamos tanto quanto possível o interior, não nos sendo, porém, tranqueada a entrada. No entanto, não ouvíamos um único som. As vidraças seriam de substâncias isolantes, a prova total de ruído. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser telescópios possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para a sondagem a grandes distâncias, espécie de raios X, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. Outros, porém, ...desafiavam nossa compreensão de calouros do mundo espiritual. No segundo gabinete, telas luminosas colossais... ...das quais as existentes nas enfermarias do hospital... ...pareciam graciosas miniaturas... ...indicavam haver necessidade, ali também... ...de retratarem-se acontecimentos e cenas... ...ocorridos a imensuráveis distâncias tornando-os presentes aos técnicos e observadores, para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Semelhantes aparelhos, cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante já se achar em seu encalço, permitiria ao operador conhecer até os mínimos detalhes qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento dos infusórios nos leitos abismais do oceano, se necessário, bem assim a sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer, ou as ações de um espírito em atividades do invisível, nas camadas inferiores ou durante missões penosas e excursões pertinentes aos serviços assistenciais. Todavia, os regulamentos, rigorosamente observados, rezavam sua utilização apenas em casos verdadeiramente necessários. Existia, porém, ainda um terceiro, o maior de todos, pois ocupava todo um andar de majestosa torre, parecendo tratar-se antes de uma oficina, por assim dizer, mecânica, onde os operários seriam eminentes vultos da ciência. Era este o local reservado à maquinaria magnética, que permitiria o uso e a ação de todos os magníficos aparelhamentos existentes na colônia, inclusive o do sistema de iluminação noturna, espécie de usina eletromagnética distribuidora de fluidos diversos, capazes para o bom funcionamento dos mesmos aparelhos. E em todos os compartimentos, uma záfama sem interrupções, labor incessante e árduo, que sai exaustivo. Muitas damas figuravam no quadro de funcionários que, em tais dependências, víamos desenvolvendo meritórias atividades. Pareciam figuras aladas, indo e vendo em silêncio, sérias e atentas, envolvidas em belos vestuários brancos, tão alvos que se diriam lucilantes, particularidade que nos despertou a atenção. Fazendo supor a nossa incapacidade tratar-se de uniformes para uso interno, quando em verdade nada mais era, senão o padrão do bom estado vibratório de suas mentes. Esforçavam-se por diminuí-lo num local incompatível com suas verdadeiras expansões. Esta fortaleza, continuou Anselmo de Santa Maria, a qual pertence não só a Torre de Vigia, como as demais que aqui se veem, a quartel o regimento de milicianos e lanceiros especializados, que fazem a sentinela e defesa da mesma contra possíveis contratempos partidos do exterior. Muitos dos integrantes deste regimento são discípulos da Iniciação Cristã Popular e ensaiam os primeiros passos na senda dos labores edificantes Caminho da Redenção. Alguns foram também suicidas, que agora experimentam conosco a reparação de antigos deslizes. Outros, no entanto, saíram da mais negra impiedade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores, e seus delitos, os crimes que praticaram durante tão lastimáveis ofícios, são bem fáceis de avaliar. Todos eles, porém, são tratados pela direção da colônia, com desvelado amor e caridade cristã, a qual se acham afetos os trabalhos de auxílio à sua reeducação. Sobre os últimos, isto é, os obsessores, existem mesmo recomendações especiais provindas de mais alto, visto que a insigne guardiã da legião deseja vê-los o mais cedo possível integrados nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado Filho, na legião dos trabalhadores devotados da causa magnânima do mestre dos mestres. Assim sendo, além dos trabalhos que desempenham e que também fazem parte da instrução que lhes é devida, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo, habilitam-se na moral do Cristo de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que tornem a reencarnação para os testemunhos decisivos. Não obstante, muitos já venceram as primeiras etapas dos testemunhos indispensáveis, isto é, voltaram já das terríveis reencarnações expiatórias, continuando aqui a instrução para progressos futuros. Não poderei deixar de fazer referências aos batalhões de lanceiros hindus, aqui também aquartelados, os quais, voluntária e abnegadamente, se dedicam a servir de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os e cooperando conosco para sua reabilitação, enquanto prestam outros inestimáveis concursos à direção de nosso Instituto. Esses hindus, antigos discípulos particulares dos iniciados aqui domiciliados, alguns já bastante encaminhados para a luz da verdade, são, como facilmente percebemos, o verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina que mantém a paz entre os demais. Nossa vigilância há de ser incansável, rigorosa, minuciosa, dada a zona de desordens em que se encontra situada a nossa instância, avizinhando-se da Terra e desta recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores. Das gargantas sinistras, onde se localiza o vale no qual aglomeramos nossos futuros hóspedes, das regiões inferiores onde prolifera o elemento maldoso proveniente das sociedades terrenas, e das estradas por onde perambulam hordas endurecidas no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hostes espíritos incautos e inexperientes, como vós. Tudo isso sem nomear as ondas malignas invisíveis de fluidos e emanações mentais que sobem da Terra, engrossando as do invisível inferior e as quais, desta torre, damos caça, como o faríamos, a micróbios endêmicos de peste. Por meio dos aparelhamentos que vedes, estamos em ligação permanente com os sucessos desenrolados no Vale dos Suicidas. Graças a eles, permanecemos presentes ao que ali ocorre, de tudo sabemos e tudo ouvimos. Poderíamos exercitar a clarividência, a visão à distância, assim como outros dons anímicos que igualmente possuem os nossos técnicos, a fim de nos inteirarmos do que necessitarmos saber, pois temos, mesmo na torre, funcionários capazes de tão vultuoso quão um melindroso serviço, como aquelas operosas irmãs que acolá observamos atentas no cumprimento do dever. preferimos, porém, geralmente, os aparelhos, porque seria sacrificar demasiadamente e sem necessidade tão preciosas faculdades anímicas num local heterogêneo como este, carregado de influências pesadas, que delas exigiriam um grande dispêndio de energias preciosas, esforços supremos quando o aparelhamento de que dispomos realiza o mesmo serviço sem exigências vultosas de ordem mental. Por muito desgraçados, pois, que sejam os galés do vale ou os transviados que se aprazem no mal e cujo raio de ação se encontre no caminho de nossas atividades, jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles, com o auxílio destes magníficos aparelhos de visão e comunicação, e os socorrem no momento oportuno, isso é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Mas... Existe uma como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio contra suas atribuladas presas, a qual impede sejam estas socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas radicalmente desligadas dos liames que as atenham ao envoltório carnal, isto é, ou se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserdes. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação e, em particular, no ser humano, agem sobre o suicida com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. E isso graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material. Viverá ele, assim, da vida animal ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Palpitarão nele, com pujança impressionante, as atrações vivíssimas da sua qualidade humana, até que as reservas vitais, fornecidas para o período completo do compromisso da existência, se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Então a normal com deplorável situação permanecerá o suicida, sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Nota da médium A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos, tidos como os mais graves, há reencarnações imediatas em que o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além túmulo, evitando, ademais, grande perda de tempo ao paciente. Veremos, então, homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, Idiotas voltados de nascença, etc. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada, corrigirão os distúrbios vibratórios, e logicamente, sentir se aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais, recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida devera ser longa. Ó vós que ledes estas páginas, quando encontrades pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não vos pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Isso, meus filhos, assim é que é, e vós, mais do que ninguém, o sabeis. É de lei, lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. O que em benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifícios. É, de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários, que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais quando homens. É nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando os benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes super excitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade e nós nos vemos na preocupação de lançar mão de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo enviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então, tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já sabeis. O hospital, o isolamento, o manicômio, e até para estas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumularemos afazeres, mantendo, aqui mesmo, postos auxiliares para custodiar grandes criminosos, dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente magnético mecânico, os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o ímã poderoso atraindo as estilhas do aço, localizamos aquele que deverá ser socorrido, traçamos o esquema do trajeto, apresentando-o em seguida à Diretoria da Vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição, e arrebatamos, com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, mais uma ovelha das garras do mal. É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exerça atividades. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, missionários do amor... Técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem, por amor ao Mestre Divino, a causa sacrosanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por quem velam. São estes rendidos por outra turma de doze em doze horas. Descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é o mais elevado plano de nossa humilde colônia. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda alçarão as moradas a que em verdade pertencem. Refazem-se aí das angústias suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Pois convém frisar, meus amigos, que, para os serviços de socorro e proteção aos pares do suicídio, não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários, florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. Observou o Belarmino com a zeda impertinência de quem, na terra, levou vida afidalgada fidalgada, de capitalista ocioso, para quem serão desdouro os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evoluídos, mas concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos? Certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Rio-se Anselmo, com bonomia e simpatia, redarguindo: Bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evoluídos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir por meio de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator, como o suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico-astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para, então, providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus, martirizados pelos sofrimentos, o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando destarte o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos dos departamentos da vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, por meio dos serviços encarnatórios. Só mesmo ser abnegado, bastante evoluído na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. Por exemplo, Existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque estará sob a nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por maltas de obsessores que... Às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhes não oferecem resistência, pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato de suicídio, pareceriam meros gracejos? Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros esses infelizes, que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais pavorosos e sinistros da própria terra, afinados com seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas nos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e, aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde a aplicação dos maus tratos físicos e da obscenidade até a criação da loucura para suas mentes, já incendidas pela profundidade dos sofrimentos que lhes eram pessoais. Inflinge-lhes suplícios, finalmente, cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio das vossas mentes, e cuja visão não suportaríeis, por ainda seres demasiadamente fracos, para vos isolardes das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, capazes de vos levarem a adoecer. Mas, aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem, e até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã e vão à procura da alma superatribulada dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível. Encontram-nos às vezes depois de pesquisas perseverantes e exaustivas. Nem sempre, porém, ao localizá-las, e disso informando a direção da vigilância, a qual, por sua vez, se entende com a direção geral do Instituto, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar um plano para o resgate, um programa definido, bem delineado o concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade e moral, mas conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados a operar, esforços, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas, em que a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho, usados pelos libertadores, causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro descem estes aos locais satânicos onde a alma cativa se estorce flagelada pelos verdugos que a desejam adaptar aos próprios costumes. E miscuem se com a horda. Submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar, muitas vezes, por sequazes das trevas. Invariavelmente sofrem em tais ocasiões desses abnegados obreiros do amor. Derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrosantos compromissos para com a causa redentora a que se consagraram. Mas não vacilam no posto de missionários, a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade, e prosseguem enérgicos e heróicos nos serviços a bem de seus irmãos menores. E finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores que, no tempo devido, não se encaminharam para o vale. Entregam-nos como de direito a vigilância que, por sua vez, os dirige para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois os desgraçados saem enlouquecidos, com efeito, das teias obsessoras em que se deixaram enredar. E, o que é sumamente importante, arrebanham também os próprios obsessores, os algozes, os quais mais não são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, apartados de Deus. Se, além de obsessores, são também suicidas, nossa colônia poderá retê-los. hospedamos los no entanto, aqui mesmo, na vigilância, em local apropriado desta fortaleza, pois, não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor que este, são, ademais, considerados elementos perigosos e indesejáveis independências onde se opera o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. Mantemo-los sob severa custódia, procurando, tanto quanto possível, ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Daqui não se elevarão a planos mais rarefeitos e confortadores sem que primeiramente hajam tornado a nova existência carnal a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais, excessivamente prejudicadas, lhes interceptam maiores possibilidades. A instrução deles limitar-se-á a pequeno aprendizado para benefício de si mesmos, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a labores regeneradores exercidos nos palcos da terra, sob a direção de assistentes rigorosos, ou em nosso regimento de milicianos, em que mentores especializados no gênero que é alusão à prática de serviços nobilitantes, em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Como milicianos, darão caça a outras hordas obsessoras que conheçam, indicam-nos antros maléficos que bem sabem existir aqui e além, prestando, assim, concurso varioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação das expiações a que se obrigaram. Se se tratar, no entanto, de elementos simplesmente perversos, não suicidas, não nos será permitido asilá-los. Todavia, nosso serviço de socorro encaminhá-los-á aos postos de abrigo existentes nas zonas de transição, um pouco por toda a parte. Espécie de postos policiais do invisível. E, uma vez aí, terão o destino que melhor convier a sua triste condição de espíritos inferiores, Destino concorde, não obstante, com as leis da afinidade, da justiça e da fraternidade. Seguiu-se curto silêncio. Estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes preocupados pela atenção despertada por sua palavra, e murmurou, como se estendesse o pensamento através das flórias estradas perfumadas pela essência incomparável do evangelho do magnânimo educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente amparado em seu redil e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá.